O Rei do Gado foi uma novela produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 20 horas, de 17 de junho de 1996 e 14 de fevereiro de 1997. Ela teve 209 capítulos, substituindo O Fim do Mundo e sendo substituída por A Indomada. Foi a 53ª novela das 8, exibida pela Globo, escrita por Benedito Rui Barbosa, com a colaboração de Edmara Barbosa e Adilene Barbosa, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo Emílio de Biazi e José Luiz Vila Marinho, sobre a direção-geral de Luiz Fernando Carvalho. Contou com um grande elenco, tanto na primeira fase como na segunda. E vamos homenagear grandes atores que fizeram parte desta novela. Eu vou plantar meu filho. Mas é a pergunta. O que foi que você fez? Eu plantei ela. de nós já venderam o café deles. Deu pena. tua amém, Itália? Brotou como? maluco de vez. Eu tô te dizendo, Martinho, pena, porque... Eu não devia fazer isso, filho maledeto, marido que era arranjou jogo. Estava mais do Bruno. Mas a não retalha. Deixa eu ver, menina. Mestre Bruno... é um povo maluco e guia os torpedos maluco. Não se venderam ainda. é um bicho fanático. É o Tetsu vai tomar cuidado. mudar de assunto lá. O sítio do tal Tetsu, como dizem, eles têm tudo a mesma cara. Pena dele. Alguma coisa, velho. Ai, médico. Nada da mulher dele. E os filhos? Tá, tudo quieto. Não precisa acabar lá com o Algolinho. Ela tá tudo vendido, velho. Eu também estou preocupado. Escreveu pra dentro. Pra... É isso amanhã mesmo, hein? Não perdi nada. Louco, atrás do senhor. Vem embora. É. Está o irmão de vocês. Oi, Paco Tony. Muito Me o coração. tá está tão caduco assim. Ah, você, o que é isso? Que é nosso pai. Nostro? Estou no é caminhão com essa ah, porra vocês pagaram isso. Eu tenho uh, autorização. O senhor se não estava em condição. Parece um louco, Pelo jeito está curado. A Ledeto se curou. aqui de volta. Imagina. Garote que nem ele O patrão gosta dele. O mesmo espera por ele. O que foi? Ah, né, então falando, é uma praga. O é um de esse? É para derrubar o nosso café. Quero que nós falam para ele é uma esclerosa. É um Você tem a dele, e volta. Não quer se lembrar de nada. Se estragar. Eu sei, é meu filho. Agora estou perguntando. Maus Mezenga. Me chamou Mezenga. Ah, mas que que o que for foi? Chamar seu Metzenga. Então ele ficou louco de vez? Não. O pai de vocês que é O pai, que daqui a pouco eu tô lá. Aí eu vou lá. A arma sempre é uma má conselheira. Só farta ele querer perdoar ela. Metzenga. Fala, se discute mais. Mandei te chamar aqui. Eu tô indo embora. Sim, Sinto, sim. me escuta, senta! Fala bem, fala de uma vez. Ó. Plantei ele, E Ela não nasce, sabe? Não, não muda de café. E não nasceu. A minha Giovana. Nasceu. Como é E o teu nome, eu tenho medo meu? Não, não, não. E desculpa pelo que aconteceu lá perto. Eu gostei. Gostou, eu amei. O que, é que você quer de mim? Os teus braços. Não, não. Posso saber onde você dormiu? É meu? É que eu dormi aí na rede lá de fora. Tá, a dona não vai acreditar. Eu dormi com o patrão. Ele não me quis. Eu nasci ontem, Luana. Eu dormi nos braços dele. Aí ele não me quis. Ele e ele não relou a mão aqui. Aí ele me acarinhou. Dormindo nos braços dele. Eu você tava querendo mais. O primeiro homem da minha vida. Ficou frouxo? E ó. Porta pra Ribeirão. É que ainda pode ir. Que isso tenha acontecido. Meu e agora? O que eu faço? Você assim, e o papai se encanteia. Um dia eu tinha que se desmanchar. Achei águas acumuladas. Ah. Filha, eu não quero te enganar. Cuidado da minha vida. Começar tudo de novo? Isso é impossível. Procurar pra esse tipo de conversa, Lili? Por favor, não me venha com esse tipo de pergunta. Eu nem sinto muito, Não Adianta eu tentar insistir com a senhora? Sim, nem Alô? Quem era, mãe? Não queria te atrapalhar. Não pode esperar, não. Né? Hum. Pra casa. De um dia é minha viagem. Eu lamento muito. Parece. Olhei o um marido? Mas é pra quê, mãe? Tá faltando as... Vou ter que dar um hit nisso. Ah. A minha para. Tudo se ajeita, patrão. muito de você, mas não me deixa ir embora. É. Ela querer ir embora, mandar Manda nela. Né? Fica sossegada, Luana. Não se aquieta, menina. Faço da minha vida. Ajeitada, porque o patrão não lhe quis. Fiquei muito espantada. Espanta eu também. E não ter ele querido. Muito cedo pra lida. dura, acompanhar ele. Só até muito tarde. Lida dele, dona Maria. Dá um medo de pensar nisso. E trabalhar. Anjo um marido pra lhe ajudar. Brincando, né? Porque que assim é? O que ela tá falando. Sei o que é amor de Ti. Nunca teve homem. Caramba. Guru do gado leiteiro. Jeremias Berdinazzi. Claro! Entendi o carro do patrãozinho, olha pra assinar a papelada. Vai dele saber disso. o dinheiro do carro. Meu negócio. O café, tá rico desse jeito. Seu Marcos. Você meu carro? Jun, agora eu não tô entendendo mais nada. Eu já, eu vou precisar do meu carro. Vou buscar o teu Fica a terra pra gente. E você disse o quê? Mas me deu vontade. É só se você fosse louca, né? Você não vai faquejar agora, vai? Eu tô jogando a minha vida em você. Eu te amo, você sabe disso. Eu tenho medo do meu marido. É minha mulher de repente pediu divórcio é que tem os motivos, né, pra saber do que eu tô falando. E hoje, carregado tá desse jeito, o que você é? tá dizendo, Zé? Né? Chifre, batalha. Como de chifre? Aí tem chifre, batom. só pode ser histórias que o pai conta, é a sua perna na mãe da herança do meu bisavô, minha avó, Giovana, tio que morreu na guerra, meu tio Jeremias Bernardino malandro. E ele foi pra onde, Dimas? Sul de Minas. Olha que ele é atrás do que era dele. Atrás do quê? Ficou rico com o dinheiro das coitadas, os ficou até a assinatura da pobre, uma sacanagem. Os dois sacanas. Mas isso eu vou tirar limpo quando eu chegar lá. É arrumar emprego pro Marcos Mezenga. Eu só tô querendo dar uma mão pra ele. Saigo de casa, só isso. Aquilo é um traste. Ele que te levou pro mau caminho. A gente não tinha combinado não falar mais disso? Um emprego lá em Brasília. É do Rei do Gado. Eu já vi ele, te engravidou? Só bebida, patrão. Eu gostei do seu não embora hoje. Queria lhe agradecer por ontem. Não devia ter ido bater no seu quarto? Não nada, não. eu tô envergonhada. Eu gosto de você. preocupo com você. Obrigada. Eu não quero mais saber de você desses acampamentos. Isso não é vida. Quanto tempo, patrão? Demora pra voltar. Você não se preocupa mais com o né? Começar o um negócio dele, você pode trabalhar onde quiser, sim, sim. você está certa, e é uma berlinase. O doutor Fausto está apaixonado por você, missão para te namorar. O falou o que para ele? Olhada, doutor Fausto, começou do nada, ou quase do nada, mas não adianta ficar se lembrando. Vamos embora, estou me despedindo de tudo, essa riqueza toda do... De... O, o que ele construiu até hoje? Essa é a sua história, vamos embora Ele nunca pediu dinheiro pra banco De dinheiro pra banco, pagar juro Já sei, o Eu queria plantar pra eles comerem Ele mandou embora Vai cuidar da sua vida, homem E Eu vou prestar um último serviço Essa bigarista chamada Marieta eu Chamava Marieta Se chamava Luana O que é que você vai fazer? Boa tarde, essa menina até o fim do mundo Não vai não Muito, ô Fiel demais pro meu gosto. Ah, parece que ele gosta tá muito. Legal. Tá convidado para já estar tá com a gente? Ó. Gostou dessa prosa aí? Não tenho que gostar. Já começou. Ninguém vai te encontrar aqui. É sumido. Ah. Tio, avô. Oh, oh. oh, quantos filhos será que ele tem? sacanas que nem o pai. Sabendo tudo isso? Ou então eu não sou um me E aí, patrão? Está o olho aí, Gabriel. Assinou que tinha pra sair satisfeito com o dinheiro que recebeu. Claro, com isso? Trabalhou comigo a vida inteira. E com um bom dinheiro no bolso. para para o exterior, a doutor. Tô acreditando. E até bom que ele vai embora mesmo. Você está certo, doutor Fausto. Hum. E agora? Enche o tanque pra mim, por favor. Conhece algum fazendeiro daqui? Dias chamado... Quem não conhece? Fazenda dele? Qual delas? Ele tem uma penca. Uma penca? é o rei do café. Se era sua vontade, tio, não estou aceitando nenhum compromisso com ele. E se for o caso, quer entrar marido, Marieta? Prometo que eu vou começar a pensar. Como o doutor Fausto? Eu não falo isso nem brincando. Não quero falar disso, tá bem? A coisa é maior do que eu pensar. O avô, rei do leite. Eu sou um herdeiro. Como é que eu vou fazer pra chegar nele? E tudo que eu tomei com o Nada a vida dele. Isso ele não pode se queixar. Mas o senhor agiu certo. Não tá com peso na consciência. O legado, o Judite. Faz o filho dele, não vai do sonho dele. Pode esquecer um pouquinho, o seu legado. Foi o seu tio quem puxou o assunto. Ele tá certo, filha? Alô? O que tá falando? Amor. Quem era? Ligaram pro apartamento errado. Tá pronto? Tô. Eu prefiro me deitar. Vai ficar sem comer? Boa noite. Só quer ir no bingo comigo? De jeito nenhum. Vai comer. Arruma a cozinha depois você deitar. Boa noite. Boa noite. Mas ficar tá longe de você foi só isso. Você tá na ideia da gente se casar, Rafaela. <risos> Perdeu a viagem. Sim. Não é de muita conversa, não. Ninguém pode com ele. É um homem muito bom. Ele não tem família. Tinha, né? E é aqui atrás do dinheiro dele. Marieta Berdinazzi. Muito apressado. Mas eu não quero correr riscos. Quero que a coisa aconteça. Tudo junto. Você não entendeu o tipo de pessoa que ele é? Eu não quero correr risco nenhum. Certo? É, não vai me estragar tudo agora. Só tá interessada na futuro dele, não. é? Te falar bobagem. E aceite esse casamento. Para de me ameaçar, hein? Vamos ver quem pode mais. Diga ao seu tio que você me aceitou. Está nas minhas mãos. pelo, pelo amor de Deus. Você vai embora daqui. Eu vim pra ficar? Você pensa que eu sou de ferro? Você é maluca? Tô ficando. Não tenho mais nada pra te oferecer. Quero ser. Por que eu? Você me escolheu. Pai, agora eu tô me dando. Você não entende. Ai, agora é tarde. O besteira que eu fiz? Por é que eu te jogue uma já é uma flor. Não pode ser assim, Luana. Entenda. Meu Deus, o que você quer de mim? Eu te amo. que você me Meu Deus, ele estava morto. Cadê ele? Nossa. Dia, dona Ele foi se embora, né? é né? mesmo? que você dormiu essa noite, Luana? que eu dormi na rede lá do lado de fora eu me nos braços dele, dona eu Acordei, mulher Não puxei o facão para ele Vamos direto pra Ibera Preta O patrão que sabe Você viu uma ligada por aí, Tonico? Parece que ele sumiu, Tonico Estou muito preocupado com ele. Ah, cura da casaca. O senhor me dá licença? O amigo é o doutor Fausto. Quem é você? Eu sou. Por quê? Eu preciso da sua ajuda. É criador de gado? Eu crio Nelore. De poucas cabeças, mas sou pouca coisa. Vista como homem. Filho Marco, tem notícia dele? Que ele deve estar tá bem. Porque vinha comer em casa. E dormi também. No meu quarto algumas noites. É um cara de Pau. É. Onde é que tá esvadiu agora? Pro sul de Minas. O que, é que tem no sul de Minas? Eu não tô entendendo mais nada. A senhora ganhou ou perdeu no. Ganhei os trocados. Tá legal. A Eu pretendo voltar hoje mesmo. Me perdoa. A vida com seu pai acabou. Eu fui procurar entender. É que não tem mais o que salvar. A senhora ainda ama o papai? Não, não amo mais a senhora tem outro já. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Compartilhe com os amigos. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum pedido, não deixe de fazer. Se quiser um alô, deixe a sua cidade. Um abra...